E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui. E seguinte, me segue no Instagram, tá aí na descrição. Beleza? E. É, nós vamos assistir um vídeo aqui. Vou deixar o link na descrição. É, eu lembro que eu fiz um vídeo. É, tentando pegar a Amanda com o tenista. Com o Michael, né? Usando mod e tal, entrando no quarto. Esse vídeo deu muita visualização, Eu acho que ele tá com 4 milhões de visualizações aí no canal E nesse vídeo aqui, desse gringo, ele tenta pegar a Amanda com o tenista com o, o... o Franklin E como vocês podem ver aí, ó, é aquela missão do... O Franklin ainda não conhece o Michael, né? Ele tá tenta fazer umas edições aí, ó é, o Franklin não, não conhece o Michael ainda e você tem que recuperar o carro pro, pro Simeon Que o Jimmy comprou e não pagou né? Inclusive tinha até um esqueminha na, na época do GTA Online No Playstation 3 Lá no comecinho que você conseguia transferir Esse carro da campanha para online Tinha um monte de glitch que dava para pegar carros Que tinha na campanha e transferir para online, por exemplo o carro do Trevor, do Michael, é, do Franklin era tudo exclusivo, mano Não tinha no online Aí os caras faziam um glitch pra transferir E esse carro dava pra você transferir por quê? Porque ele ficava com o corpo do Michael atrás, mano Então você que é novo aí no GTA Ou pegou aí a época do Playstation 4 Talvez você não saiba, mas é, é, mais dava Inclusive vamos ver se vai aparecer nessa missão Dava pra você transferir esse carro e ter ele dentro da garagem Com o corpo do Michael dentro Que ele fica, né? Aí, ó É aquela missão Bem antes Segundo ele Inclusive essa missão A gente vê que a Amanda já tá ali, né? Já vê que a Amanda tá com aquele, né? No love com o tenista Então... Olha lá, ó Todo mundo já viu isso aí, ó Né? O cara fica ensinando ela ali Olha lá Ele pegou a câmera ali do mod menu Olha lá o tenista, Aí, ó. Inclusive eu já fiz vídeo, né? Pra ver se ia acontecer alguma coisa. Se que um tempão. E os dois ficam aí, né? Então ali já tava cantando a bola, né? Cantando a bola. Tenista novo. Malhado. Né? Então quando a gente invade a casa do Michael lá, dá pra ver essa imagem. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai, ai. Era, vamos ver. O que, que vai acontecer nesse vídeo? Vamos ver, né? Olha lá. Inclusive, se eles verem você, né? A missão, ela fracassa, né? Olha lá. Inclusive, eu já fiz... Nossa, cara, já fiz tanto vídeo... É... Tentando pegar o Michael e... Pegar essa cena aí, tá ligado? Mas a hora que você entra na casa, o Michael ele já vai! Olha lá, ele deixou ali, ó... Correndo... O tempo, o Michael já vai e entra dentro do carro, né? Quando o... Franklin invade aí a casa, né? Engraçado que ele tava tão... Que ele não viu isso aí, né? <risos> olha lá! Ih! Ficou um tempão, olha lá os dois... Ah... Pra onde vai? Onde vai os dois? Vai pro quarto? Ah, o Maico tá lá dentro do carro, né? Panacão Pra onde vai a mulher dele? Ele vai lá no quarto, é? Ó, oh, não mostra nada aí não Que o YouTube não gosta e caramba o cara colocou os gatinhos mano que <risos> e caramba oh, o canal do cara aí ó. Oh. ou oh, aí que... ah ele tem um canal a, a versão ah, ele escreveu ali que ver, tem uma a versão acho que mostrando, né, o que, que acontece acontece ali no segundo canal dele. Aí é, aquela missão, ó. Tá vendo esse carro aí, ó? Tá vendo lá, ó, o pano lá atrás? É o corpo do, do Michael. É o Michael que tá debaixo daquele pano ali. Dá para você transferir esse carro pro online. Bom, aí vocês já sabem o que acontece, né, na missão. Seguinte, só que tem uns vídeos dele. Então, se você quiser ver lá como é que... O que acontece ali naquele... Que ele coloca aqueles gatos lá ali, mano. É, vai lá no segundo canal dele. Eu, eu não vi. Eu sinceramente não vi. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Nós estamos junto, Valeu e fui!